No vídeo de hoje vamos falar sobre a preocupação da FIA com o GP de Mona. A França tem sido o alvo de preocupações devido a grandes manifestações da população por conta das medidas previdenciárias anunciadas pelo presidente da França. Sejam bem-vindos ao canal Mundo Sobre Rodas F1. E com isso há uma grande preocupação da FIA para o GP de Mônaco por conta desses fatos ocorridos recentemente na França. O anúncio do presidente Emmanuel Macron sobre as reformas previdenciárias que encontraram muita resistência da população e as manifestações que podem afetar eventos importantes como o Grande Prêmio de Mônaco, os franceses são conhecidos por se manifestarem quando não concordam com as decisões do governo. E o Sindicato da Energia anunciou 100 dias de ação e raiva com uma contrarreação. Isso pode incluir sabotar a rede elétrica durante certos eventos, como o Grande Prêmio de Mônaco que está previsto para o final de maio. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola no mundo da Fórmula 1 Com essas manifestações já fizeram duas interrupções na rede elétrica no início deste mês. Sendo uma no aeroporto de Montpellier, que já vem sendo afetado com as manifestações. E outra quando Macron estava visitando uma faculdade, as luzes foram apagadas. A ação durante o grande prêmio de Mônaco seria especial, já que o pequeno estado nem mesmo é uma parte oficial da França. É importante lembrar que o presidente pediu 100 dias ao seu povo para encontrar uma solução que estabeleça a paz, mas os franceses estão perplexos com o plano de aumentar a idade de aposentadoria de 62 para 64 anos, entre outras coisas. Ainda não se sabe se os planos de manifestação se tornarão. Mais concreto. Vamos esperar pelos próximos acontecimentos para ver o que a FIA anunciará, se o GP de Mônaco será realizado ou não. Deixe o seu comentário se o GP Demônico deve ser realizado mesmo com essas manifestações. E até a próxima!